Fala, meu povo! Beleza, Felpão? Aqui pra mais uma dica pra vocês, aqui de, de uma pescada, né? Como vocês puderam ver do vídeo aí, é uma pescada escuro baixo, é simples. O vídeo vai ser curto, mas acho que vai ser bastante efetiva, beleza? Deixa eu entrar aqui no jogo, mostrar pra vocês. Tamo aqui, galera. Tô já dado pezinho aqui. O que, que vai acabar acontecendo, guys? Ah, Felps, o cara vai ver você passando escuro baixo. O cara vai poder avisar que você vai passar escuro baixo. Mas, é, Muitas das vezes, galera, é. Se você acostumar os caras com uma Smoke aqui na porta, primeiro que eu não, eu não gosto muito que Smoke aqui atrás, né? A galera faz uma Smoke tabelada aqui, cai aqui, passa. Eu não gosto muito Eu gosto sempre de fazer uma smoke mais pra frente Porque você consegue passar assim E não tomar varado ou não corre o risco de Os caras fazerem uma varanda rápido E outra, galera Se você tá com uma smoke aqui atrás E o cara vai dominar meio rápido Vindo pelo Corredor da Morte É muito mais fácil ele dominar o meio Do que se você tá com uma smoke tabelada aqui E cai aqui Porque, ó O cara vai dominar meio Ó onde cai a smoke Ele não vai passar esse smoke aqui É muito difícil Então você já trava um domínio meio rápido E você consegue passar tranquilamente Ver se tá passando varanda Enfim Então... Tente sempre fazer essa smoke aqui da frente. O que, que você vai fazer nessa pescada, galera? De preferência, essa tática não precisa... Essa pescada não precisa ter respawn. Então você pode fazer mais ou menos é, na metade do caminho aqui da base CT, beleza? Você vai sair aqui. Você vai tacar a smoke tabelada aqui na porta, ó. Tá vendo, ó? Ela vai tabelar nas duas portas e vai cair aqui. Você vai vir aqui, galera, ó. E vai cravar aqui de AWP. Se o, seu se o time adversário não tiver com uma comunicação em dia e não tiver totalmente ligado o jogo, ó, pegou a kill, voltou, beleza? Sem segredo, velho. Essa pescada é muito simples, mas ela é muito efetiva. Eu fazia isso muito nos campeonatos. Claro que você tem que saber a hora de fazer. Fapon, qual que é a melhor hora de você fazer isso? Quando você tá espancando, os caras não tão dando muito valor aqui no meio, você consegue. É, o cara tira a mira muito facilmente. Quando o cara tá vendo se passa por baixo só com o strafe. Quando o time tá fazendo muita tática rápida. Então, essa pescada, ela é boa justamente para isso. Porque se você começa a acostumar eles com essas smokes aqui na. Porta, tá com uma smoke aqui, tá com uma smoke ali na frente. Eles vão começar a falar assim: ah, mano, isso é padrão deles, não deve estar passando ninguém. Eles, eles só fazem isso simplesmente pra fingir que passou por baixo. Você tá com uma smoke e uma hora vai lá, pesca, os caras vão ficar com medo pro resto do jogo. Então, a pescada é simples, mas ela é muito boa. Você vem aqui, tá com a smoke, espera explodir. Fica esperando, espera, espera, vem. Se o cara matar você da paciência. Vem aqui, pescou. Espera o cara aparecer, pescou. Volta aqui pela sua smoke mesmo. Não pula, porque senão, se você pular aqui, ó, o cara vê você, vem andando mesmo e já era, galera. Se você errar o tiro, volta. Não fica aqui, galera. O esquema aqui é você vir, o cara pulou aqui, não deu nada, já volta aqui e vaza, beleza? É uma pescada, eu acho que 50% safe e é muito efetiva. Vale a pena o risco. Você só precisa saber a hora de fazer. Tranquilo, guys? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa dica aqui foi rápida. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!